Sejam bem-vindos a mais esse treinamento. Então agora nós vamos criar nossa capa para sua página do Facebook, ok pessoal? Então você clica aqui. Eu já adiantei essa capa aqui, mas vocês podem estar criando a de vocês aqui. É só pesquisar aqui no Google. que okay, você pesquisa aqui, ó, bolo de pote de chocolate. Você vem aqui, tem várias fotos aqui que você pode salvar no seu computador. Você colocar na sua página, ok? Isso é uma dica muito importante. E você vem aqui. É só você vir aqui, fazer o upload. Ok? Clica aqui em dispositivo. E a página já vai estar salva aqui. Você traz ela para cá, tá bom? Você coloca uma, um texto aqui, bolo de pote da vovó. Você pode colocar o seu WhatsApp aqui, tá bom? Seu contato. Eu coloquei uma setinha aqui, depois eu vou explicar para vocês o porquê dessa seta. Tá bom, pessoal? E você salva essa imagem. Você clica aqui e baixar. Eu não vou baixar porque eu já salvei ela no computador. Mas se você clicar aqui, você vai salvar ela no teu arquivo, tá bom? Você vem no Facebook aqui e... O Facebook mudou, mudou todo o seu layout, né? Você clica aqui, escolher fotos, escolher vídeos, criar apresentação, carregar foto. Você clica aqui em carregar foto. Dá dois cliques aqui. A página já vai ser carregada. No, é, a foto né pronto já foi carregada aqui para o seu seu Facebook tá bom você clica aqui salvar alterações pronto a sua página já está criada o design da a capa da sua página já foi feita tá bom depois você vem aqui colocar uma foto Vamos ver, vamos ver uma foto aqui. Bacana. Vamos ver essa aqui. Você vem aqui com o botão do mouse direito. Salvar a imagem como. Você clica aqui para salvar. Você vem aqui, clica e vê foto, editar foto, clica aqui em carregar foto, dá dois cliques, legal. Aqui você pode estar centralizando ela como você queira, tá bom? E clica aqui em salvar. Você pode estar aumentando o zoom também da foto aqui, ó. Ok? E clica em salvar. Pronto, pessoal, já criamos a página do Facebook, já criamos a capa, já criamos a foto aqui de perfil, tá bom? Então, pessoal, é isso aí e vamos até o próximo vídeo para a gente configurar a sua página, para ficar cada vez mais profissional, tá bom, pessoal? Então, até o próximo vídeo.